Uhum. Eu vou levar isso, só para eu colocar no cano lá. Eu vou dar o dinheiro por pro, pro, pro, pro coisa aqui. Se eu não tiver aqui, eu não pago não. Aqui, ó já vi até aqui. ó Aqui, ó, Lenin. Ô, ô Romildo. Oi. Você tá falando que você tá no quê? Eu tô na esquina do cemitério. O, o, o Santão tá me esperando. Eu. Você já tem lugar lá no São Francisco? No, no, no... Jardim das Oliveiras não? Tem, tem no Santo Agostinho, tem no Jardim das Oliveiras. Tudo esperando, sei lá. Tudo esperando. Aquilo lá é bom, sabe o quê? Não precisa tomar café de manhã, não precisa de almoçar. Descansa de noite. Descansa de noite. <risos> Você está cansado, não é, Romildo. É... É... É, uma... é muito doente, né? Me deu um infarto agora em, em dia a dia, 17 de setembro. Ah, estão me levando eu para fazer moldiários agora. O que, que é isso? É por causa do meu sim, parando. Né? É. Passa de cá, passa de cá. <risos> oh, quem é que leva você para fazer moldiários? A Celi. Ô oh, Celi, fica Ei. aqui, fica do, bota a mão no, no, no pescoço dele aqui. <risos> Deixa eu bater um papo com vocês dois. Quantos anos de casado, Celi? Tenho 43 anos de casado. E os meninos, senhor? Os meninos estão todos casados. Todo Quantos casado? netos? Seis. Fala e... o nome deles para mim, senhor. É, Giovano, Giovano, Faberrique, Catayume. Aí. Já tem bisneto também. Como é que chama bisneto? Como é E entorca é Fabrício Fabiano e Fabi e Fabi é. Fábio e só um homem que vocês fizeram né? <risos> graças a Deus, trabalhando, trabalhando. Eles aprenderam a trabalhar e todo mundo aprendeu a falar, papai e mamãe já foi trabalhar. Já foi trabalhar, é. graças a Deus, estudaram um tempo né? Isso e depois ajudaram aqui. Isso não é à toa que você tá com o cabelo branco né? Ah, tá branquinho. O meu caiu. O então, da Celia vai ficar branco também daqui uns anos, né, Celia? Daqui uns anos. Vai demorar um pouquinho. É. Celia, você é de São José? Eu sou de São José da Bela Vista. Ele São... é daqui de Fran. Ele é daqui de Fran. Como é que você conheceu o Romildo? Agora me fala aqui. Eu tenho essa história gravada lá. Eu vou ver se é verdade. É. Como é que foi? Eu conheci ela na... Eu morava na, na rua lá. Allan Kardec, na Santa Maria. Certo. Certo, e... O pessoal está querendo entrar. E ela morava na rua de cima. Aí... Quantos anos? Quantos anos isso? Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 17 para 18. E ela? 15, 16. Ela não tinha juízo então? Nem dos dois. <risos> Nenhum dos dois? Uhum. O Eu tô, tô gravando aqui uma história do Romildo. Qual que ah. é seu nome? Oh, oh, é, é. É. Eu posso aparecer, não. Aí, ó. Tá. Você já apareceu. Não, o, o é Romildo. Vida, é, eu tô aqui gravando, você tá chegando Ah lá, o outro moço lá vai atrapalhar eu entrar Pergunte se ele pode esperar um pouquinho Ele espera um pouquinho, se quer é. a cabeça Ô Romildo Você falou o nome do seu pai pra mim, da sua mãe? O meu pai chamava Eurípides Vilar o meu, A minha mãe chamava Rio Treira Garcia Vilar Você conheceu os irmãos do seu pai? Quem é que era? Porque são tudo espanhóis, né? Isso, irmão do meu pai, não conheci não, que eles vieram fugir da guerra, né? É. E não conheci não. E da sua mãe? Que ficou gente em São Paulo, ficou gente... Foi esparramando. Né? Então você não conheceu o avô? Meu avô conheci. Como que ele chamava? Segundo Utreira. Segundo? Utreira. Utreira. É. E a sua avó? Gregória Garcia Martins Utreira. O, o, o parecido, o Robinho, você tem os olhos claros. Você herdou isso do de quem, do seu avô? Do avô. Que é. E, e da e da sua sogra. Como é que chamava a sua sogra? É Ana Tereza Da Silva Soares. Da Silva Soares. E o sogro? E de Brando Pacheco Soares. Ele era bravo ou não? Pouquinho. Pouquinho. É. Como é que você chegou lá na casa dele para pedir casamento? Ah, ah, agora... Aí foi bravo. Aí foi bravo. Eu roubei ela... Você casou? Você fugiu com ela? Fugiu. Não é roubou não, eu, eu ela. É, roubou. Você fugiu com ela. Fugiu. Então você não tá querendo fazer festa de casamento para os outros? Então? Não, fez, época... a, fez uma festa. Fez. É que o pai dele era muito brabo. Não queria. Porque não tinha filha para casar. Não tinha filha para casar. Não. Aí um dia, foi um dia, nós foi namorar. Lá na praça do Jussara, sentada, eu chamei ela para fugir, viu, fugir? Aí nós pegamos, pegou, naquele pegou, tempo tinha o um Mercadão lá embaixo, Sim. e tinha a antiga rodoviária. sério isso ali, fica aqui é. que eu estou gostando dessa história. Passa mais para cá, mais um pouquinho, só para cá. É. E aí? E aí eu chamei ela para fugir. Aí nós pegamos, de noite nós veio ali, passou na Feira Livre, foi lá para a rodoviária, nós tomamos um ônibus, foi para Ribeirão Preto. E o pai dela não estava sabendo de nada? Aí o Zé Rasteiro falou no no <risos> Então o Zé Rasteiro já é conhecido, senhor. É. É há muitos Aí ele falou assim: Seu Idebrando, o Romildo roubou a Celi. <risos> <risos> eu é. é. <risos> <risos> o Romildo, eu, eu tô gostando da, da história, viu? Então, <risos> graças a Deus. Mas fugiu e até hoje, graças a Deus, estamos juntos. É. Razão e estamos juntos. Graças a Deus. Trabalhando? Trabalhando. o Romildo, o, o, seu, o seu lema é o dó do, do aparecido, é trabalhar e trabalhar, né? Tem que trabalhar isso. A gente, para ter alguma coisa na vida, tem que trabalhar. Não pode dar moleza, não. É. Hoje você conta quantos anos? Eu tô com 62 anos. Comecei a trabalhar, era menino, em 1964. Sabe qual é as pessoas que me ensinou a trabalhar no ferro velho? Paulo Palamone, Antônio Palamone, Paulo Palamone hoje é falecido, o velho também já é falecido. Sabe a Igreja Matriz? Sim. Tinha o Barantártica para baixo do Barantártica. Sim. Eu comecei a trabalhar com eles. A Celi foi companheira sua de todo momento, né? Foi. E ela tinha alguma experiência com isso ou não? Não. Porque vocês começaram empurrando carrinho, você começou empurrando carrinho isso. do início. Eu e ela. Eu já, ela já riou carroça, trabalhou no cavalo. Era carroça com cavalo, depois melhorou um pouquinho. Depois eu comprei uma piro rural, depois eu comentei um F350, um caminhãozinho 3 quartos, e né, foi chegando o rei. Graças a Deus. Os meninos foram chegando devagarinho? Aí os, veio os meninos, aí separava, antigamente vendia garrafa de romerino, aquele São Rafael eu vendia tudo, né? Aí eu pus os meninos separar, aqueles vidros de palmito, separava tudo. Aí os meninos iam separando e ia vendendo. Agora, como que você chegou aqui no aeroporto? No aeroporto, tava lá na, lá na Anjo Milani, que... pagando, pequ... pagando aluguel, tava pequeno demais. Não me cabia, era 68 metros. Aí eu precisava de um espaço grande. Aí apareceu esse terreno aqui, nós compramos ele, foi chegando o rei. Aí logo eu comprei mais uma alqueira, eu comprei, uma alqueira eu comprei mais uma alqueira ali, foi chegando o rei. E comprei, comprei mais uma alqueira ali perto do campo também que é do Fabinho, passei para ele. Trabalhado. Tudo na... Tudo na honestidade. Você trabalhado. teve um companheiro que ajudou você, o Fernando, né? Que, que trabalhou junto com você. Vocês dois... Você... Não, ele era, ele era cliente nosso. Era ele, cliente, é cliente é. nosso. Ele, ele era cliente? Mas ele falou ali. que ajudou a cortar a cica lá naqueles ferro velho da Maritaca, não era? Vocês iam de Machado para lá, não é? Eu ia de Machado, mas ele, ele trabalhava assim. Ele trabalhava para ele, ele trabalhava para mim, né? Os dois. É bom num certo sentido que é a motivação, né? É Ele falou que vendeu muita coisa barata na época dele, porque é, vocês não sabiam o valor né, que tinha de metal, né? Que vocês venderam muito metal barato, né? De arreio, de estriva, que as é. peças de dobra. É, que, é, é. Vendeu, vendeu como sucata, né? Como no, sucata. Como sucata de, de metal, mas vendeu no preço normal mesmo. O preço normal. É. Você li, você ficou. A, a rainha da sucata. <risos> <risos> e todo mundo conhece você que vem aqui, conhece. sabe do seu trabalho, né, da sua luta. É. O, o, o, Mas o mais bom, sabe o que é o mais bom? De tudo é. isso, não é, não é o dinheiro que você ganha. Não. O bom é, é assim, é que o, o povo, principalmente a classe média, vai ver que dá valor na gente, que a gente, a gente como diz, a gente recicla, não joga fora. Né? É. E, e tem aquele valor, né? Muito bom. É. Romildo, quando nós construímos ali o Sobradinho, eu comprei muita coisa aqui uhum. sua. E os seus meninos eram pequenos, é. tudo encardido, né? Da é. terra. <risos> é, né? E até eu já mostrei o um vídeo deles ali para vocês. É, a gente ficava emocionado. A minha esposa viva assim, esses meninos são danados, sabe? São, é... E todo esse, graças a Deus, o Fábio está ali. O Fabinho já montou o dele perto do Opa, também já está indo embora. Tá, indo? Tá, tá me ajuda aqui e a mulher dele trabalha lá também. Que coisa boa, é. rapaz. E você deu a experiência para eles, Isso. mostrou o caminho. Isso. E eles abraçaram. E eu já tinha até brigado na escola que as professoras têm que estudar, mas aí eles não queriam estudar, queriam soltar pipa e pipa não vai soltar não, você vai trabalhar. Tá aí, graças e a Deus, até hoje. Todo mundo bem. É verdade. E os netos também, tudo no caminho, né? Tudo no caminho. Isso é tão bom. Ô, ô Celi, fala um pouquinho. A vida nossa é tão pequena, né? É. Tão passageira. Você tempo. vê o seu companheiro já cansado assim, né? É. Ele de primeiro carregava tudo, ficava... É, passava c... 20 dias viajando, buscando... E... Hoje ele, tá indo, ele fica no depósito ajudando a gente. Só no depósito. Uhum. E a presença dele aqui é força, né? É força. É força para é. vocês, o Romildo é, é, é o. é guerreiro. É o guerreiro. Parabéns, Romildo. Isso, eu admiro. E, é Ronaldo, eu quero sair nesse vídeo porque eu admiro esse casal e pelos filhos, pelo que eles produziram aqui de amizade, fizeram. Estou falando de produzir, é no sentido de o quê? eles prosperaram, prosperaram. Né? Hoje tem uma frota de caminhão é, aí trabalhando, buscando. Tá, a gente trabalhando, é. honestamente, é bom demais. Né? Honestamente, Isso. você falou sério. E todo mundo que vem aqui sai feliz, sai potente. É, porque você é, você uhum. presta um serviço à sociedade. Isso. Eu estive lá no Poder Público e eu, eu ficava assim, precisava de valorizar mais esse pessoal, porque você é uma uma referência de trabalho e de ajuda à cidade. É verdade. O caminhão o, o carrinho está querendo sair lá e eu vou desocupar também e ficou aqui esse registro bonito. Deixa um abraço para você, pro Zé Rasteiro Falou. aquele pessoal que te ajudou muito da, da comunicação né, do rádio. É verdade A Patrícia é, o, o, o Júlio César hoje não está em Franca, né? Ele também foi um guerreiro de, de... De levantar isso aqui. É mesmo? é Foi, juro, o César foi. O, aquele que era... o, é o pai do passarinho. Não, o pai do, do, pa do, pa pa do passarinho. Filho do passarinho. É. É o filho do é. passarinho, é. o passarinho. A Patrícia ajudou muito na época. O Cacau. O Verzola. Né, o Verzola. Todo, sabe, todo o gente... grupo. A gente deve muito a comunicação. A comunicação. É. Aqui fica também é. um tributo ao rádio francano, né? É isso. Que produziu grandes personagens, né? É isso. E a é, essas... e O Romero também, não pode esquecer. O do Romero. É, o Romero. É. O Romero. É. Tem muita gente. boa Everton é. Lima. Everton é. é, Lima também. É. Eita, tem muita gente. O, o, o Valdes Rodrigues. Um grande. Ser, é. Também, é. A gente não, não é. lembra de todos Mas é, aqui muitos. fica é, a nossa homenagem A todo o pessoal que divulga Esse trabalho bonito do Romildo é Romildo, um abraço Eu vou publicar isso lá no, no Youtube hoje certo. E, e vocês compartilham aí Para ter bastante visualizações tá bom. Falou? Uhum. Escreveram lá no Memórias e Vidas uhum. Ronaldo Sábio muito obrigado. Se Deus Gabriel. quiser, nós estamos lá. Vamos batalhar. Vamos batalhar juntos. Aqui é o escritório dele. Aqui para frente eu já filmei aqui em outras coisas. Que tem muita coisa é, sucata. Isso. E a gente fala que aproveitamento de sucata é coisa boa. Isso. Deus abençoe. Um abraço. Eu também.